Parece até que eu tô só tomando um cafezinho, né? Mas estou aproveitando e também operando na bolsa. Acompanhe as análises de forma descomplicada, recebe alertas de altas e baixas e analisa sua carteira em tempo real. Com Bolsa Fácil é assim. Você compra e vende ações em poucos passos. E tudo isso de maneira fácil, fácil. Abra sua conta na Genial e experimente Bolsa Fácil. Olá! Prazer enorme ter vocês aqui conosco, mais uma vez no programa Conversa com o Zé Márcio. Temos hoje aqui é, um dos cientistas políticos, um dos analistas políticos mais importantes do país, Murilo Aragão. É, vamos falar um pouco sobre o cenário eleitoral, o cenário político, como estão as coisas. Olá, Murilo, tudo bem? Zé Márcio, tudo bem? Prazer estar com vocês aí, com os amigos do Genial. Bacana, momento interessantíssimo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar olhar mais adiante. É, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, quer dizer, vamos, vamos conversar um pouquinho, vamos começar, vamos começar é, falando um pouquinho sobre o cenário é, político, né? quer dizer, como é que você está vendo aí essa coisa, essa questão aí é, da discussão entre executivo e legislativo, é, desculpa, entre o judiciário o legislativo e o executivo, é, é, como é que você está vendo esse... É, Princípio de conflito, se é que você pode chamar de princípio de conflito essa relação um pouco conturbada aí entre o Executivo e o Judiciário. Bom, o Brasil é um país que vive sempre em permanente tensão institucional, porque há uma acomodação né, das placas tectônicas institucionais do país. É, o Legislativo vem ganhando poderes sobre o Executivo, principalmente nas questões orçamentárias, votação de vetos, o governo perdeu a capacidade de organizar grandes maiorias. As maiorias hoje que são organizadas são basicamente de proteção, mas de agenda há uma necessidade de se buscar consensos com o um Congresso fragmentado. E, paralelo a isso, há o fenômeno da judicialização, que é a própria política é, recorrendo ao judiciário para tomada de decisões e também o ativismo do judiciário, perante o mundo político, né, tomando decisões que afetam ao político de modo próprio. Então, a, a, o quadro de tensão constitucional, institucional no Brasil, ele é permanente, ele faz parte da, do amadurecimento da nossa democracia, é, é, da transição de um hiperpresidencialismo que deixa de existir paulatinamente, é, a ponto de eu dizer que o presidente que foi eleito em 2023, ele tem muito menos poderes do que o presidente que se elegeu em 2000 e, e, e tomou posse em 2003. Quer dizer, o Lula de 2003 tinha muito mais poderes que terá o presidente que for eleito este ano para o mandato que inicia no ano que vem. É evidente que, é, quando essa disputa institucional chega é, nas eleições, na época das eleições, ela assume, é, é, às vezes, contornos mais salientes. É, você deve lembrar que quando o Temer estava no governo, houve aquela ação lá do, do do Janot, né, ou seja, de investigação. Então, ali, é, já revelava né, é, essa tensão existente entre o Judiciário e o, e o Executivo, por N razões, razões diversas. Hoje, nós vamos viver esse quadro, ele é um, essa tensão será é, permanente até a eleição, e ela, de certa forma, é preocupante. Não que desemboque numa grave crise, violências ou ou até rupturas institucionais, mas sim porque vai ficar permanentemente tensionando o ambiente político. Agora, Murilo, qual é a sua avaliação sobre essa discussão sobre fake news, como combater as fake news, é, restrição às fake news, até que ponto essa tentativa de você... É, é, é, é condenar eh, as fake news não é, é uma, uma invasão da, da, quer dizer, da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião? Como é que você vê esse, esse equilíbrio tênue entre o que é, é uma invasão à liberdade de opinião e o que é, faz sentido é, no combate às fake news? Olha, a questão de fake news, ela... Ela encobre uma questão muito mais séria, que é a questão da responsabilidade. Por exemplo, se você é dono do jornal ou é um jornalista, escreve uma matéria imprecisa ou mentirosa, ou que prejudique injustamente, ou que traga prejuízos indevidos a determinada pessoa, é, o jornalista e o veículo vão responder é, judicialmente. É assim que funciona, sempre funcionou assim. Agora, quando tentou-se transplantar esse mesmo procedimento para a mídia social, se cria essa esse debate de que isso poderia afetar a liberdade de imprensa. O que acontece é que as plataformas, historicamente, não queriam assumir a responsabilidade. E elas não queriam nem apenas assumir a responsabilidade, mas diziam também que elas não estavam ao alcance da lei nacional, porque os, os servidores onde se guardava os dados, estavam, sei lá onde, né? na Busantânia, ou em transatlânticos, e navios, no meio do oceano, ou, na, ou lá na, na, na, na Polo Norte, na Fortaleza do Super-Homem, enfim. É, e, e, e isso gerou um embate, e que em alguns lugares foi resolvido da seguinte maneira. Ora, quando você posta alguma coisa e ela não é identificada, e ela é objeto de contestação judicial, a, a plataforma ou identifica quem colocou ou assume a responsabilidade. Esse debate, que na Europa avançou nessa direção, ainda não chegou no Brasil. E aqui se debate essa questão da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa ela existe. Sim, você pode dizer o que você quiser, mas você tem que ser responsabilizado pelo que você diz. Então, o problema da fake news não é a fake news, é quem diz a fake news. Porque se ele está dizendo a fake news, é, ele tem que ser identificado e assumir a responsabilidade se essa fake news tem algum efeito é, danoso para a sociedade. Isso já está na lei, na a imprensa sempre foi tratado assim. Agora, eu vejo que houve sempre uma resistência das plataformas em assumir essa responsabilidade, é por isso que algumas vezes a, a justiça teve que jogar duro, como agora recentemente no Telegram, é que, que não é uma mídia, né, mas é, também é outro debate, né, porque é um meio de transmissão de mensagens, né, que é, não pode ser considerado uma plataforma de mídia. Né, e, e, enfim, então isso tudo gera uma confusão. Agora, na minha opinião, é, fake news elas ocorrem em todos os níveis, inclusive na própria imprensa tradicional também. Quer dizer, não é a, a, a a, claro. fake news, é, a fake news ela é uma praga e ela sempre existiu. Ela sempre existiu, a ponto de Mark Twain dizer: se você não, se você não lê a imprensa, você, está, você não é informado. Se você lê a imprensa, você está mal informado. Né? Mark Twain disse isso e o Denzel Washington outro dia repetiu essa frase. Então, essa é uma, é uma questão muito séria. Agora. Nós temos que assegurar o direito e a liberdade de expressão, que ela é mais importante do que a própria liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa decorre da liberdade de expressão. Agora, todo mundo tem que ser responsável pelo que diz, e isso é o que deve ser estabelecido. É, eu acredito que as fake news nestas eleições, é, nas redes sociais, elas terão um impacto menor do que tiveram em 2018, por duas razões, ou três razões. A primeira, porque não é mais uma rocket science, ou seja, não é mais um privilégio de um grupo político usar as redes sociais. A segunda questão é que as autoridades eh, no Brasil tomaram autor, eh, decisões eh, eh, mais rigorosas em relação ao comportamento na, da, das, das redes sociais e da transparência e tudo mais. E terceiro, porque as próprias redes sociais estão exercendo um maior autocontrole, com medo de uma responsabilização maior. E, e, por fim, existe um outro aspecto, que qualquer grande decisão sobre o tema é, que ocorre no Brasil terá repercussão nos Estados Unidos e na Europa, porque o Brasil é um dos maiores usuários é, das redes sociais, das plataformas sociais, plataformas de redes sociais, e em um ambiente de liberdade, não é como na China, na Rússia, nos países árabes, que há controles, Aqui não, há uma ampla liberdade de uso das redes sociais, enfim, qualquer decisão é, que for tomada aqui, ela tem uma repercussão imediata é, nos, nos centros, é, no, na América do Norte e, e, e, no, e na Europa. Enfim, essa é a, é a questão. Certo. É, e, Murilo, e o cenário eleitoral? Como é que você está vendo esse cenário eleitoral? Tem pesquisas aí, várias pesquisas, dá um favoritismo, favoritismo ao ex-presidente Lula, é, algumas pesquisas dão que o presidente Bolsonaro está se aproximando, mas ainda está longe. Como é que você está vendo esse cenário? Ainda tem muito tempo ainda, mas, de qualquer forma, como é que você está vendo o cenário eleitoral para 2022? Olha... O cenário dado, ou o cenário posto, é o de favoritismo do Lula. Por quê? É uma eleição de rejeição. Não é uma eleição de amor, é uma eleição de ódio, de rejeição. E quem tem a maior rejeição perde. E hoje quem tem a maior rejeição é o Bolsonaro. Então isso dá uma vantagem ao Lula. Agora, isso não quer dizer que o cenário vai continuar assim, porque o Lula, na verdade, ele está no vestiário, ele não entrou no ringue ele está ali, protegido, ele não, não está se expondo ao debate, ele não está saindo é, para a campanha ainda com a intensidade que nós vamos ver adiante. E quando ele sair para a campanha, ele tem coisas a explicar, tem coisas que serão cobradas. É, o, o, o, o fato do, do, do julgamento do Lula ter sido anulado pela questão territorial não, não exime é, de dar explicações sobre tudo que aconteceu no passado. Então, não é um passeio no parque, como muitos achavam que seria. É, e, e, claramente, com toda a, a, a confusão é, é, mediática é, e, e declarações polêmicas de Bolsonaro é, e as dificuldades do momento, o Lula chegou num teto né, e, e tem certa dificuldade em avançar é, nesse teto. Então, é, é possível que a gente veja daqui para frente, algumas movimentações mais significativas. A subida do, do, do Bolsonaro, para nós, na Arco Advice, já era mais do que esperada. E, e isso nós escrevemos isso, é, dois meses atrás, que ele iria sair do patamar de 20% e ia para o patamar de 30% e já hoje aparece no nosso tracking com 37%, 38% já há algumas semanas. Então, nós temos aí dois fatores. O primeiro que, é que o, o fato novo é que o Bolsonaro subiu, evidente que a saída do, do Moro é, ajudou, mas também não é isso. Eu acho que algumas das questões de políticas públicas podem estar causando um efeito junto aos segmentos mais populares da, da, da população, camadas populares da, da, da população, e isso é, o ajudou agora por outro lado o Lula também não está fazendo uma campanha correta tecnicamente correta ele está ele se dedicou 80% do tempo dele até agora para falar para os convertidos com um discurso é, é, de, de rejeição de reformas de contra a autonomia do banco central é, contra a privatização regulamentação da mídia e esse é um, um discurso arcaico e que parte da sociedade, principalmente que se abriga no centro político da sociedade, olha com alguma desconfiança. Então, o que, que isso indica? Indica que parte do, do apoio que o Lula tem hoje é o que eu chamo do voto Airbnb, é gente que está ali morando transitoriamente naquele lugar, escolheu Lula porque não quer o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro consegue reduzir a rejeição, ou se algum outro candidato se ap aparece como, com alguma via, eh, viabilidade, eh, esse voto do Lula pode migrar para outras pessoas e o Lula continuar com o voto original do PT, que é forte, que ele tem. E, aliás, vale dizer que o Lula é maior do que o PT. Eh, se o Lula tivesse no dia lá da, da mudança partidária, da janela partidária, ele tivesse mudado, saído do PT e ido para o PSD do Kassab, provavelmente ele batia 50% da preferência, porque o antipetismo também é, é muito forte na sociedade brasileira. E o que eu noto é que, é que o, a campanha do Lula não percebe isso, não percebe e, e, e insiste em colocar as bandeiras do PT à frente é, como se o resultado eleitoral fosse um endosso às bandeiras do PT, quando, na verdade, é um endosso ao Lula, e é o Lula que teoricamente seria capaz de, de congregar, de unir, de ampliar as bases de, de diálogo da sociedade e não fazer um governo é, é, de é, é, retrocesso, vamos dizer, de, de, de, de limitação ideológica e de, de limitação partidária. Então, é, isso faz com que a campanha ainda esteja em aberto, é, surpresas podem acontecer... E também existe o fato, o tempo, o tempo permite é, que aconteçam coisas. Né? E o acaso, o acaso sempre acontece nas campanhas. E o acaso acontece tanto para reforçar as tendências, quanto para desmoralizar as tendências. Ah, o acaso da facada no Bolsonaro reforçou uma tendência. É, muita gente diz ah o Bolsonaro ganhou por causa da facada. Não, não foi isso. O Bolsonaro ia ganhar ele estava na trajetória de ganhar, podia acontecer alguma coisa, um outro acaso que tirasse, que mudasse essa tendência, mas o acaso que aconteceu, foi a facada, terminou reforçando a tendência de vitória do, do Bolsonaro, então existe tempo para acontecer é, coisas, existe é, o acaso e existe também o um fato diferente da eleição de 2018, em 2018, a narrativa da Lava Jato ela pulverizou o centro político, ela vaporizou o centro político. Não havia possibilidade de se votar em PSDB, de se votar em, em, é, em, em MDB. É, todo mundo que estava atingido pela Lava Jato ficou completamente inviabilizado é, de ser candidato. Sobrou Bolsonaro de um lado e o PT do outro. O PT muito menos preocupado com a Lava Jato, mas muito mais preocupado com a sobrevivência das suas bandeiras, né, da da, da, da, da perda do poder. Quer dizer, então, era uma luta de sobrevivência que o PT travava em 2018. É, isso é, eliminou algum espaço alternativo. Hoje, quando nós olhamos as pesquisas, por mais que a polarização esteja muito acentuada, Existe ainda um pequeno grupo de eleitores que ainda é indeciso, existe um pequeno grupo de eleitores que abriga em outras candidaturas e que, se é, aparecesse alguém com um discurso menos raivoso, menos belicoso, é, poderá, eventualmente, romper a barreira dos 10%, 12%, tirando votos do próprio Ciro, é, tirando votos do Lula, é, capturando os votos do, do, do, do Dória é, e, de repente, aparecer lá com 10%, 12%. Se isso acontece, é quase como prova é, de vestibular. O candidato passou a primeira prova entrou no, nos dois dígitos. Se entrar nos dois dígitos, começa a ser levado a sério como alternativa. Então, eu diria que existe a possibilidade é, de alguma novidade nesse campo, ainda que a polarização seja dada. E quem vai decidir a eleição é a rejeição. Quem for o mais rejeitado vai perder. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você acha que existe ainda alguma chance, uma chance significativa de você ter um terceiro candidato para entrar nessa polarização entre o presidente Bolsonaro e ex-presidente Lula. Quer dizer, a sua avaliação é que existe ainda alguma chance de que isso aconteça, apesar de toda essa dificuldade aí que aparece aí na terceira via, que é, uma, que é um, um, um termo ruim de usar, mas não importa é o que está sendo utilizado. É, você acha que realmente ainda tem chance de aparecer alguém que seja capaz de polarizar, é, de é, é, é, angariar é, votos descontentes com as duas, os dois lados da polarização? Olha, eu faço uma analogia com a, com a UTI, né? o paciente terceira via está lá, é, né? estão querendo chamar o padre para dar a é, mas aí o médico diz, olha, ainda tem um, um sinal vital aqui que está funcionando, esse outro aqui não está tão ruim, existe a possibilidade de esse remédio antibiótico fazer algum efeito, então é uma situação muito ruim, muito delicada, até porque a própria terceira via ou os, os, os componentes da terceira via se comportaram muito mal nesse processo. Né? Fizeram o, o bacana de uma, de, uma, de uma prévia no PSDB, mas a prévia não funcionou, deu aquele bico do aplicativo. Depois ganhou o Dória e ninguém gostou porque o Dória ganhou. Aí passaram sistematicamente a, a, a, a sabotar a candidatura do Dória. Aí o Dória, adiante, disse que não vai ser candidato e aí volta atrás, quer dizer, então, isso tudo gera um, uma, um ruído e um noticiário tão ruim para o entendimento e, e que, que dificulta a situação. O segundo ponto também é que, claramente, é, é, Zé Márcio, é que todo mundo, os grandes partidos, estão interessados no seu market share dentro do Congresso Nacional. Então, a presidência é um bônus a mais, como diria um corretor de imóveis, é um plus a mais, o que o cara quer é ter 50, 40, 60 deputados dentro do Congresso, porque ele vai ser importante é, no debate. Ainda mais que, com o fim das coligações proporcionais, o número de partidos vai diminuir. Então, é, é, quem tiver 50 votos é, vai já estar na primeira divisão é, do poder no Brasil no ano que vem. E seja quem for o presidente, não, não há... Nenhuma hipótese do presidente se eleger com a maioria. Quer dizer, pode até acontecer, porque na política é a arte do impossível, acontece até o impossível. Mas é improvável que, muito altamente improvável, quase impossível que o presidente, seja ele Bolsonaro, seja o, o, o, o Lula, eleito, tenha uma maioria de cara. Ele vai ter que construir uma maioria é, com outros partidos. E, e basicamente eu vejo que a centro-direita deve prevalecer né, como o maior bloco de, de votos, né, aí acima de 150, 160 votos no, no, na Câmara. Uh, depois vem uma, um bloco de esquerda, mas aí tem que juntar tudo, P, PDT, PT, PSB E ainda um terceiro bloco também com mais de 100 né, deputados, que seriam os independentes, aí, ligados a, a, a PSD, eh, MDB, PSDB, eh, o, o Cidadania, enfim. Então, esse é o quadro que, que, que, que, que os partidos estão olhando e eles sabem que essa é a, é a principal batalha. Eh, isso também atrapalhou a terceira via, porque eles não estão mais preocupados em organizar palanques estaduais que alavanquem as suas bancadas, do que propriamente uma campanha presidencial se não houver um nome em conteste. Como não apareceu um nome em conteste, o assim, um nome ganhador, um nome com chance de ganhar, por exemplo, vamos imaginar, se o Moro tivesse é, decolado, ele decolou, chegou a 12%, 13%, se ele tivesse ficado em 12%, 13%, chegando a 15%, 16%, ia haver um movimento natural desses partidos, ou de alguns desses partidos, em torno da candidatura dele. É, como isso não aconteceu e o Ciro Gomes não tem a capacidade de atrair esses, esses candidatos e também há uma, esses partidos, e também há uma desconfiança é, do desempenho do Ciro, já que ele lá no Ceará ele tem 15% da preferência é, como candidato a presidente, enfim, então há, há, ele, não, ele não empolga como possibilidade dessa terceira via salvo claro que se nos próximos meses né, o cidos descolar for para 15% 16% ele entra no jogo de novo então essa é a situação agora o nome é a Simone Tebet por quê porque a Simone Tebet tem um desconhecimento elevadíssimo ou seja a imagem dela é limpa no sentido das pessoas não a conhecem quando ela é exibida na escola, ela ela se sai bem ela sai bem ela é mulher o eleitorado feminino é muito importante e existe um espaço de pessoas que não estão agradadas com a polarização, com esse quadro de, de, de, de conflito, com esse revanchismo, com esse, com essa, essa, essa, esse não é, é, é, debate, ou seja, é, é, uma, é um, uma lacração eleitoral o tempo todo contra a reforma, contra o judiciário, contra alguém, contra colar, contra isso, contra aquilo. Então, há uma parte do eleitorado que está cansado com relação a esse tema. Então, eu diria, é muito difícil, paciente na UTI, Zé Márcio, mas em, em política tudo é possível. É, mas, quer dizer, o problema da Simone talvez seja o fato de que ela vem de uma região relativamente pequena, né, com poucos eleitores, que é o centro-oeste, tá certo? E, como você disse, é pouco conhecida, tem pouco tempo para é, se tornar conhecida. Eu Acho que esse é um ponto importante. Agora, deixa eu voltar é, é, na questão da campanha. Quer dizer, na, na última pesquisa Genial Quest, apareceu uma, um, uma, um, um, um tema que... É, me colocou a pulga atrás da orelha. Lá em 2018, a questão dos valores foi bastante importante para definir o resultado da eleição, pelo menos na minha avaliação. Você teve uma uhum. questão da economia e a questão dos valores foram os dois, os dois temas que dominaram a campanha eleitoral. Agora, por enquanto, tá certo? essa questão dos valores não tem sido é, tão importante na campanha eleitoral, por enquanto, pelo menos na minha avaliação, enquanto que a economia parece que realmente está tá sendo o um grande tema, principalmente inflação. Como deveria ser mesmo? Com inflação alta, realmente, é, a inflação domina é, as campanhas eleitorais em todo lugar do mundo. Porém, na última, na última pesquisa, Genial Quest, tá certo? tem uma pergunta sobre o aborto, para o, para, para o eleitor, a pergunta é se você sabia que o ex-presidente Lula apoia o aborto, deu uma declaração apoiando o aborto, e 60% dos entrevistados disseram que não sabiam, tinham acabado de saber naquele momento. E tem uma segunda pergunta, que, que, que é o seguinte, o seu voto muda, afetaria o seu voto se você soubesse que o candidato é favorável ao aborto? E, é, 50% dos eleitores disseram que diminuiria a probabilidade de votar naquele candidato. A minha pergunta é o seguinte, é, você acha que isso é simplesmente um, um detalhe, que não vai ser importante mesmo, que essa questão dos valores não vai ser importante na campanha eleitoral, que a questão da inflação vai dominar completamente, vai ser o único tema importante, ou isso aí é um, uma espécie de um canário na mina? Né? Quer dizer, é um primeiro sintoma de que essa questão dos valores, se for bem explorado, pode voltar a ser um fator importante em Conjunto com a questão econômica? Bom, a, a inflação, ela, como fator eleitoral, ela foi muito mais importante no passado do que ela é hoje. Né? É, até porque ela era muito maior, ela era recorrente, era a bandeira eleitoral, houve o fracasso dos planos econômicos lá atrás, estou falando há 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, a inflação é realmente um tema... A economia é o um tema importante, desemprego, inflação, a saída da pandemia é um tema importante. Agora, existem outros temas importantes. A própria corrupção, que não entra na lista hoje dos top 3, mas está ali entre os top 5. E se ela é levantada, ela vai causar dano. É, tanto a questão da rachadinha pode causar dano ao presidente, quanto a questão do Lava Jato... É, pode causar dano ao, ao Lula. É, a questão do, do, do aborto ela se insere dentro de uma porção muito significativa do eleitorado brasileiro, que é conservador. E é conservador com relação a esses temas, é ligado também e não somente aos evangélicos. Enfim, então, é, é, ela é uma questão é, que pode sim ser explorada. Eu lembro que um tema pontual e aparentemente... É, não tão relevante, destruiu no momento a campanha da Marina, que foi a questão da autonomia do Banco Central. Né? Quando ela defendeu a autonomia do Banco Central e o PT fez uma propaganda muito interessante, que mostrava lá o, o, os ricos se divertindo. na com a comida do prato dos pobres. É, é, dos pobres. Então, e aquilo ali causou um choque e a Marina perde sustentação naquele momento, é, fragilizando a sua campanha. Então. O aborto é um tema, sim, que tem condições de causar dano. Até porque alguns temas da agenda conservadora são populares no Brasil. E a prova disso é o desempenho do Bolsonaro. É, durante é, o primeiro semestre, é, o início do primeiro semestre, ninguém dava um tostão furado pela, pela possibilidade do Bolsonaro se reeleger. Porque diziam, não, ele tem 20% de aprovação. Mas ele não tinha 20% de aprovação. Ele tinha 20% de ótimo e bom e 20% de regular. Regular é igual simpatia, é quase amor. Quer dizer, um sujeito que avalia o outro de forma regular, ele tem que gostar muito do outro lado para não votar no regular. Ou, pelo menos, esse regular divide. Né? Então, ele tinha potencial de crescimento. E ele tem potencial de crescimento em cima dessas bandeiras, a bandeira... Da, da, das armas, que é uma maneira é, importante, é bom lembrar que no plebiscito, lá atrás, né, lá atrás, quando o mundo todo politicamente correto, os é. atores globais, era propaganda linda, todas as grandes corporações financiaram a campanha é, pelo desarmamento e do outro, outro lado uma, uma campanha tosca, né, liderada por um povo é, esquisito, a população votou pela manutenção é, da venda das armas. Né? É, e, e aí o mundo politicamente correto se surpreendeu. E as pesquisas até enganaram, porque elas davam a vitória do desarmamento. Então, essas agendas é, conservadoras elas são importantes no Brasil. E há uma certa, é, é, um certo desprezo a essas agendas. Né? É, se confunde a, a, a, a rejeição ou apoio a agendas progressivas a você desqualificar ou desprezar a importância é, daqueles que apoiam essas agendas então é, isso é filtrado é, é mal filtrado para a sociedade brasileira agora o fato é que aborto, armas é, ordem, lei, ordem são temas importantes para uma parcela muito relevante da população brasileira e que serão exploradas pontualmente na, na campanha Agora, Murilo, existem entre alguns bolsonaristas, pelo menos alguns que eu conheço, tá certo, um certo mal-estar com o fato de que o presidente Bolsonaro consegue mobilizar bastante uma, uma parte quer dizer, da população, que é o seu eleitorado, obviamente, enquanto que o ex-presidente Lula mal consegue é, é, colocar 200, 300 pessoas numa manifestação de 1 de maio. Como é que você explica isso? Olha, a, a, a, acontece que o apoio ao, ao Bolsonaro é mobilizado e o desprezo ao Bolsonaro é desmobilizado. E a, a esquerda perdeu, a esquerda que eu digo universo político, partidário do PT, perdeu a capacidade de mobilização nas ruas. Perdeu tanto pela narrativa, porque muitos daqueles que iam eram motivados ideologicamente e viram é, parte deles o o que o que aconteceu com o partido, né? e eu faço um paralelo, quando houve o Mensalão, é, o Mensalão teve um efeito dramático no, no, no, na esquerda do Rio Grande do Sul, porque o, o Rio Grande do Sul levava muito a sério a, a, a sua adesão ideológica ao, ao partido. Então, quando é, descobre o Mensalão, há uma imensa decepção com o partido, Dizer, poxa, vocês então estão fazendo aquilo que se condenaram a vida inteira, comprando apoio político no Congresso, isso desmobiliza é, a, a força histórica que a esquerda tinha no Rio Grande do Sul, fragiliza, tanto é que há um, um período de vitórias, é, aliás, no, no, o PT não elege governador lá desde então, desde então ele não elege mais governadores. Então, o fato é que o PT perde essa, esse universo, é, perde uma narrativa importante com a Lava Jato, e perde também o aparelho sindical, que era a grande força de mobilização. Porque você sabe, Zé Márcio, que o PT foi organizado, é, o blueprint do PT foram os sindicatos, ele foi acoplado à estrutura sindical existente no Brasil. Por isso que o PT é verdadeiramente um partido nacional, porque sindicatos no Brasil inteiro terminaram servindo de aparelhos de organização é, do PT. E esses aparelhos eram financiados, sobretudo, pelo imposto sindical. Quando esse imposto sindical deixa de existir, a capacidade de mobilização, de uso dessa máquina, ela diminui significativamente. Muitas campanhas é, de parlamentares do PT eram bancadas pelos sindicatos. Por isso que tinham candidatos que eram presidentes dos sindicatos bancários, dos sindicatos eletricitários, dos metalúrgicos, porque isso trazia não só o o eleitor é, ligado ao sindicato, mas também a máquina que o sindicato tinha e, e basicamente, com recursos é, provenientes do imposto sindical. Você bem sabe que, quando acaba o imposto sindical, esse, essas estruturas partidárias têm que demitir gente, né? encolhem, perdem condições, é, não podem mais fazer aqueles, show, aqueles comícios, showmícios que tinham né, em 1 de maio com os artistas, né, eram gigantescas manifestações, sorteava carro, a carro, então isso tudo acabou, é, por isso até que há essa pressão grande dos aliados do Lula de revogar a reforma trabalhista, mas o que no fundo eles querem mesmo é voltar ao imposto sindical, porque é uma forma de financiar essa essa junção política é, sindical que existia no Brasil, é esse é um ponto também, e, e, e, e isso gera uma certa desconfiança nas pesquisas. As pessoas dizem, poxa, se o Lula não consegue mobilizar as pessoas, se o Lula não pode andar pela rua, se o Lula não pode entrar no avião, porque tem um medo de, de ser vaiado, da agressão. É, o que, que significa isso? Né? O, é, é, é realmente um, uma, uma questão que a gente tem que refletir. Eu acho que o Lula se beneficia muito do recall dos bons tempos, e, e, e no ambiente de polarização, é, é, é, é, é igual aquele, aquela disputa lá de Paritines, do Boi Garantido, com o outro, que eu esqueci o nome, tomara que eu lembre adiante. Fica a cidade dividida entre dois é, e você tem que tomar uma posição. Né? Então, ah, você é. não gosta do Bolsonaro, você é Lula, você não gosta do Lula, você é Bolsonaro. Então, ele talvez se beneficie um pouco disso. Eu vi, por exemplo, o Bolsonaro no jogo Botafogo e Flamengo. O Botafogo teve um desempenho extraordinário na frente de 55 mil flamenguistas e ganhou o jogo. O Bolsonaro estava lá e em nenhum momento ele foi vaiado ou hostilizado. Ele estava ali e, tal. e as pessoas sabiam. Não foi anunciado, claro. Se tivesse anunciado, ia ser vaiado, porque como se sabe, dizia acho que era Nelson Rodrigues: o brasileiro vai até o um minuto de silêncio. Né? É verdade. Não, realmente é, é, é, uma, é uma situação curiosa, porque o Bolsonaro consegue mobilizar, tá certo? Ele consegue colocar, é muito impressionante, ele consegue colocar é, centenas de milhares de pessoas na rua simplesmente com uma convocação nas, nas redes sociais, enquanto que o ex-presidente Lula, o PT, não consegue mais. Agora, ô Murilo, assim, para acabar aqui a nossa conversa, a gente está chegando aqui no meu limite, Sim. é... Você realmente acha que o ex-presidente ex Lula tem falado que vai é, acabar com a reforma trabalhista, que vai acabar com o teto do gasto, que é, é, vai desprivatizar a, Petro, a Eletrobras? É, qual é a sua avaliação? Você acha que ele realmente vai tentar entrar por esse caminho de retrocesso? Olha, ele, eu acho que o Lula... É, é, deste ano ele é diferente do Lula de 98, é diferente do Lula de 2002. É, mas o Lula, ele é um homem pragmático. E ele também sabe que cometeu erros né, quando ele escolhe a, a Dilma, né, e como ele vê a Dilma adotando políticas que praticamente destruíram o legado dele né, e colocaram, vamos dizer assim, o PT numa situação muito difícil. Então, eu vejo que ele tenta administrar um conflito grande que existe por trás entre os dogmáticos e os pragmáticos. E os dogmáticos tentam impor uma agenda e, e, e avançam com estudos, com propostas, vazam iniciativas e até turbinam o discurso dele. E ele, é, talvez, tendo preocupado com o movimento que ele, trouxe, é, que ele fez de trazer o, o Alckmin para dentro da campanha, ele compensa esse movimento para o público interno com declarações desse tipo. Agora, o Lula sabe que a situação do presidente da República, como eu disse, é muito diferente. Ele não terá condições é, de montar uma maioria em torno de uma agenda, vamos dizer, simpetista. Né? É, essa agenda é, vai, vai ser submetida a uma negociação política com vários atores que representam vários interesses. Nós não podemos desprezar o poder da bancada rural, que vira, continuará forte, da bancada evangélica, e desses independentes que vão vir aí também. É, então, é, a possibilidade dessa, vamos dizer, desse retrocesso ela é, ela é um pouco limitada. E o Lula também ele vai olhar o ambiente. Se, se o discurso dele causa muito dano ao mercado, aos ao, ao, ao juros, ao câmbio, à Bolsa, ao fluxo de investimentos, a, ameaça esses investimentos, 800 bilhões que nós temos pela frente de investimentos em, em concessões. Ele sabe disso, ele sabe que ele precisa disso. O crescimento do Brasil está contratado já em cima desses investimentos. Né? Se a gente lembrar, como disse o Paulo Guedes ontem no nosso debate, que o orçamento do Ministério da Infraestrutura é 11 bi, 9 bi, é, o que está vindo é 800 bilhões de investimentos. Só em saneamento foi 50 bilhões, quer dizer, cinco vezes o orçamento da infraestrutura. 50 bilhões na SEDAI. Na SEDAI, na SEDAI. Quer dizer, 50 bilhões no Rio de Janeiro. É, o Lula é, tem gente é, capaz e pragmática, um Jacques Wagner, né, por exemplo, já sei, presidente. O Lula, olha só, não tem 800 bilhões. Bilhões de investimentos contratados que o Bolsonaro está deixando aqui. Nós não podemos ameaçar isso, porque isso é o um crescimento da gente. Isso vai trazer é, financiamento nossos programas sociais. É, é isso que nós temos que fazer. Então, eu acho que esse reformismo do Lula vai ser mediado é, pela circunstância do país e pela necessidade política. E, por fim, para não me alongar muito, é, é o fato que o Brasil hoje é uma sociedade multipolar, né, Márcio? A gente, nós que, que viemos de longe, a gente sabe que, sei lá, 40 anos atrás, é, 50 anos atrás, existiam poucos players políticos é, fortes e com capacidade de, de intervenção no universo político. E hoje o que se nota é uma, uma articulação da sociedade é, muito maior. É, eu vejo, por exemplo, o debate do REI, que agora, é o regime especial da indústria química, envolve muitos setores e que se aliam com a esquerda, com o centro, com a direita, é, com os governadores, é, em torno de um debate, de uma política. A própria lei de saneamento foi a mesma coisa, cabotagem, é, BR do Mar, é, BR do Mar, cabotagem, marco ferroviário, lei do gás, lei de falências, lei de telecomunicações. Então, o Brasil hoje tem uma multipolaridade é, é, de poder muito importante. E isso impede que qualquer grande é, tendência ideológica assuma o controle do país. Quer dizer, o Brasil nunca vai virar uma Venezuela, porque esses multipolares, esses multipolos de poder que existem no Brasil não vão deixar. Né? O Brasil nunca vai ter um golpe. É, militar, por exemplo, porque até os próprios militares não querem, mas a sociedade, com a sua diversidade de forças, ela também não quer. Então, nós vivemos realmente uma poliarquia, a construção de uma poliarquia, que é aquilo que o Robert Dow dizia. Ok, Murilo, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Excelente conversa. Vamos fazer outras, certamente. Vamos tá sim. Certo. Então, acho que foi muito bom. Muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço a todos.